Ai. Obrigado, tá? Obrigado por todo o carinho. Eu tô falando mais baixo porque a Lua já dormiu. Obrigado pelo carinho, pelas mensagens, principalmente as mensagens dos meus colegas quem trabalha comigo, acho que essas foram aqui mais me derrubaram porque eu não eu não tava esperando, é, putz, eu não tava mesmo esperando, eu fiquei, fiquei muito tocado e emocionado. E vamos lá, ainda tem até dezembro, não acabou, tenho bastante coisa para fazer e amanhã de manhã estarei na Ana Maria Braga para conversar com ela, falar mais detalhes sobre a minha decisão, tudo o que aconteceu. Já estava pensando há bastante tempo e, e tenho coisas para falar para vocês e eu falo lá na Ana Maria. E queria aproveitar para tranquilizar vocês que os meus outros dois personagens, Mariana Ximenez e Dr. Pet, continuam normalmente, eu só... Tô parando com o apresentador, tá bom? A notícia do momento é... Thiago Leifert pede para sair da TV Globo. No vídeo de hoje, eu, Bruna Sica, vou revelar todos os detalhes desse pedido de demissão do Tiago e também responder a pergunta que não quer calar. Quem vai substituir o Tiago Leifert na apresentação do BBB? Quem será em interrogação? Então, quer conferir tudo isso e muito mais? Se inscreva aqui no canal e vem saber agora! É, pessoal, sem dúvidas, né? Essa notícia pegou todo mundo de surpresa realmente. Esse pedido de desligamento do Thiago Leifert da TV Globo é o assunto do momento e sim, gera várias discussões e várias interrogações para o futuro dos nossos principais programas de TV que a gente acompanha sempre, né? Principalmente, querendo ou não, né, o maior programa da TV brasileira atualmente que é o Big Brother Brasil. Quem será que vai apresentar o BBB no lugar do Thiago Leifert? Interrogação, né? Muitos aí estão especulando, vários apresentadores, mas até o momento nenhum nome certo está confirmado para substituir o Thiago Leifert no BBB. Muitos nomes aí estão sendo apontados, mas os três aí que geram mais dúvidas, que geram uns burburinhos aí, que realmente, nossa, eles podem sim apresentar o BBB, são esses nomes que eu vou revelar agora. Ah, esses nomes que eu vou falar agora, eu falei num vídeo que eu falei o que esperar do BBB22, que segundo informações, vai ser, está proposto aí para ser, né, Ultra Big dos Bigs. Ultra Big Brother e nesse vídeo eu falei que o Thiago Live, né ele desmentiu que ia sair do BBB ele desmentiu o programa da Sônia Abrão tudo porque lá no programa da Sônia um jornalista lá falou que realmente o Thiago ia sair do BBB ia sair da TV Globo na época ele ficou até bravo né e desmentiu todo mundo mas agora olha só como são as coisas né ele mesmo e a TV Globo comunicam a saída dele do BBB da emissora e por aí vai então ó créditos aí lá para Sônia Abrão porque ela falou naquela época no começo desse ano né e agora realmente está confirmado a saída do Tiago falando desse vídeo que eu falei né eu falei lá alguns nomes que não sei se você não assistiu esse vídeo o um card aqui ó e depois você assiste esse vídeo que eu falei sobre o Ultra Big dos Bigs combinado mas continuando eu falei nessa época né, que o Thiago tinha desmentido a saída e três apresentadores aí estavam na lista para substituir o Thiago Leifert no BBB. O primeiro deles, sem dúvidas, né, é o Mionzeira Marcos Mion, que estreou recentemente aí no comando do Caldeirão, está agradando todo mundo e ele tem sim grandes chances de assumir o BBB. Outro nome aí que aparece é o André Marques, ele que apresentou outros realities e, recentemente, o No Limite. Algumas pessoas gostam do André Marques e dele apresentando, né? Mas não gostaram muito da forma que ele conduziu o No Limite. Será que no BBB ele vai dar certo? Interrogação. E um outro nome aí que surge aí, que muitas pessoas gostam, é da Ana Clara. Ela que foi uma ex-BBB e ela tem grande potencial, principalmente nas entrevistas dos eliminados, né? Ela ganha grande destaque e ela é uma das favoritas aí do Boninho, será que ela vai comandar o BBB? Eu particularmente ia gostar muito, vendo né, uma ex-BBB, ela que já vivenciou toda a realidade da casa comandando o reality, ia ser bem legal. E um outro nome aí que circula nas redes sociais, nos bastidores, ela que merece sim um programa, merece ser destacada, e eu acho que ia ser bem bacana ter uma mulher, além da Ana, né, entre essas opções, apresentando o BBB. Sabe quem é? Angélica. Ia ser sensacional ver a nossa querida Angélica apresentando o BBB. Façam as suas apostas. Por enquanto, só especulações, nada ainda confirmado de quem hein, vai substituir o Thiago Leifert no BBB. Voltando aí pro assunto do Thiago, vem aqui pra minha colinha que pegou realmente todo mundo de surpresa. Eu fiquei em choque. Olha que eu vi a notícia, eu falei: "Nossa, eu acho que é fake news, mas não, não é. Minutos depois que a TV Globo emitiu um comunicado falando de fato da saída do Thiago depois de 15 anos, quase 16 anos na emissora, ele mesmo foi nas redes sociais e deixou um comunicado, falou para todo mundo que é fã o porquê né, ele está deixando a emissora depois aí de uma longa jornada de vários programas que ele apresentou. Vocês aí né, devem reparar né, que ele começou lá na TV Globo, uma afiliada do interior aqui de São Paulo e depois assumiu vários programas, começou com esporte e depois ele foi para o entretenimento e por aí vai. Se destacou de fato, né, apresentando o BBB, dando uma cara nova, igual ele comentou aí nas redes sociais, ele conquistou vários recordes junto do BBB e querendo ou não, né, deu um gás a mais pro reality, né? Você concorda? Deixe o comentário aqui. E teve uma época que o Thiago não só apresentou o BBB, né? Eu não lembro qual o ano que foi ao certo, mas ele estava com quatro programas comandando lá na Globo, que era o 01, que era um programa de games, tudo. O Ed Casa, sim, ele apresentava também o Ed Casa, o The Voice e o BBB. Olha só, no quatro programas da Toda Poderosa, tem que ser bom profissional mesmo. E nesse post que ele colocou nas redes sociais, emocionou todo mundo. E se você não viu, eu vou relembrar agora, e que você não viu, vai saber agora. né? É óbvio, né? Vamos lá para o depoimento que o Thiago deu falando da sua saída. Ele falou assim... Quando digo que é uma mudança de vida, eu falo sério. Meu pai foi contratado pela Globo em 88. Eu tinha 8 anos. Eu cresci dentro da Globo e conheci minha esposa na Globo. Minha irmã conheceu meu cunhado na Globo. É muito mais que um emprego. A Globo é um pedaço enorme da história da minha vida. Não é exagero dizer que é uma relação de amor, falou o Thiago no post, logo após o anúncio oficial que ele estava deixando a emissora depois de aproximadamente 15 anos. Então, olha só como que já nesse post ele se emocionou. E ele acrescenta o seguinte, tomar a decisão de ir embora foi extremamente difícil, mas é o que eu quero neste momento. Então, o Thiago mostra né, a força né, que demorou, sim, para ele tomar essa decisão. Ele fala também em algumas entrevistas que essa decisão começou logo no início de 2021, que ele sentou com a emissora, e aí eles falaram que ele ia amadurecer mais a ideia. E agora, no finalzinho agora de 2021, antes da renovação do contrato, ele amadureceu a ideia e foi firme com a decisão para deixar a emissora. É, pessoal, essa notícia realmente pegou todo mundo surpresa. eu tenho certeza aí que você também. E para falar negócio de contrato, tudo, né, segundo a revista Exame, o Thiago faturava na emissora um salário de 450 mil reais mensais, fora os merchants, que são aqueles anúncios que ele fazia, aqueles depoimentos, né, então ele faturava muito mais que o mesmo que o prêmio do BBB. Então o Thiago vai fazer muita falta, mas com certeza ele economizou bem aí, né, para fazer toda essa mudança de vida. E ele falou, né, quem sabe, né, ele saindo pela porta da frente tudo, algum dia ele volta, né? E por falar em voltar, o Boninho, que é o diretor do Thiago em vários programas, né, na emissora, ele fez questão também de postar uma foto do Thiago e fazer um depoimento sobre essa saída dele da emissora o Boninho colocou uma legenda assim querido Thiago, você sabe que respeito muito sua decisão, mas esse até breve tem que ser breve você foi um mega parceiro que, em todos os projetos que fizemos juntos o 01, Voice é de casa, a central da copa a dança dos famosos e finalmente o nosso BBB um fenômeno lindo que teve temporadas inesquecíveis com você. Uma parceria que se transformou em amizade, respeito e admiração. Mesmo sabendo que teremos um The Voice inteiro pela frente, o projeto que deu início à nossa jornada, converso que já estou com saudades. Mas tudo bem, porque vamos continuar com nossos almoços, nossos papos e trocas de ideias. Com o coração apertado, obrigado por tudo, meu querido amigo Thiago Leifert. E é assim que o Boninho fala, é bem bacana a gente ver toda nessa relação ali de profissional. Eles se tornaram grandes amigos, e eu acho que é isso que mostrou todo esse sucesso do BBB, né, desde 2017 com o Thiago. Né, mostrou ainda mais que além do vídeo, né nos bastidores tinha uma boa relação entre os dois, e isso só mostra né, que realmente era de verdade. E o Boninho falou nesse post, né, que vai ter um tempo ainda de despedida. Porque o Thiago vai comandar a nova edição do The Voice Brasil nas noites da emissora. E com certeza vai ser pra lá de emocionante, né? Praticamente todo dia, né? Todas as edições, é né? Vai ser sim uma despedida. E o, nesse post aqui, o Marcos Mion já foi logo lá e também deixou um comentário sobre isso. Ele colocou, justo na hora que eu cheguei e já pirava nas parcerias que faríamos com o trio. Que seja breve mesmo, temos muita coisa para fazer juntos. Foi lá o Mionzeira e fez questão de comentar nesse post. É pessoal, muitas coisas aí vão surgir com certeza para saber né, o real motivo. Mas o Thiago foi, falou, ele já deixou aí, todo mundo sente que é uma mudança que ele quer realmente de vida, e com certeza que ele está com a filhinha recente, né? Ele quer ter esse momento família. Então, votos aí pro Thiago para dar tudo certo e que em breve ele possa retornar aí apresentando um programa, porque realmente a gente gosta muito dele apresentando, comandando diversos programas. E aquilo, né? Diversos tipos de programas, sim. Tanto do esporte, entretenimento, jornalismo, reality e por aí vai. Ah, uma coisa que é importante também destacar para todo mundo, né? Que esse relacionamento do Thiago com a emissora mostra realmente verdade, né? Quando ele substituiu né, o Fausto no Domingão, né? Nesse período todo, naquele momento que ele se emocionou muito naquela despedida e assumindo, né? Dando lugar do Thiago, agora na época do Domingão, para o Luciano Huck, aquele depoimento dele foi bem emocionante mesmo. E agora mostra ainda mais e deixa o porquê que ele se emocionou tanto. Então, deixa aí mais amostra que realmente essa decisão foi amadurecendo e ele teve que ter muita força mesmo para seguir em frente e tomar essa decisão. Ah, pessoal, falando dessas saídas, tudo dessas especulações, todo mundo quer saber quem vai substituir o Thiago, né? Eu já falei lá no início do vídeo. E o um vídeo mais recente que eu falei, né, sobre essas trocas de apresentadores na televisão, eu falo do Thiago que ele substituiu o Pedro Bial, mas tiveram outros apresentadores e agora, ó, vai ter mais uma atualização nessa lista, né? Se você quer relembrar toda essa lista de apresentadores trocados, substituídos, então, ó, seleciona no card aqui, assista esse vídeo aí, ó, Trocas de Apresentadores, que tá bem legal. É isso, pessoal. A qualquer momento vamos ter atualizações, porque aqui a gente gosta de um bom reality show. Todos esses assuntos, quem comanda, quem apresenta participantes, você sabe que é aqui no canal. Então, ó, se inscreva aqui, me siga nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.